Mano, eu vou te ensinar a ganhar 20 milhões no Forza Horizon 5 agora. Para quem não sabe, a melhor forma de ganhar dinheiro fácil e rápido aqui no Forza Horizon 5 sem trapacear é no modo leilão. Nem fazendo glitch você consegue ganhar dinheiro mais rápido do que esse método. Então eu resolvi pesquisar nos grupos e eu perguntei o pessoal das nossas lives da Twitch para confirmar. E realmente eu tenho uma lista aqui com mais de 80 carros que qualquer jogador consegue vender por 20 milhões, independente do seu nível de jogador. Se você faz os eventos sazonais, faz o modo campanha, com certeza você deve ter algum desses carros aqui na sua garagem que você nem utiliza e você pode vender por 20 milhões, comprar outros modelos mais barato e vender mais caro. Se você não tem nenhum desses carros, ou é porque você é novo no Forza Horizon 5 ou você não faz evento sazonal. Lembrando, se você é novo no Forza Horizon 5, aproveite e se inscreva porque tem lista de dicas para jogadores iniciantes aí na descrição desse vídeo vídeo que você tá vendo. E toda semana eu mostro como que faz os eventos sazonais para você pegar carros raros e ainda faça a configuração de tunagem para ficar mais fácil ainda para você. Mano, eu não tenho nada contra quem fica pesquisando e fazendo glitch para ganhar dinheiro, tá? Mas cara, é demorado demais ficar fazendo glitch, entrando dentro de evento, depois você faz um glitch lá, sai do evento, entra de novo. Cara, o modo leilão é um caminho sem volta. Você compra carro barato o tempo inteiro e vende mais mais caro, eu estou te mostrando uma lista com 49 carros, 49 possibilidades de você ganhar 20 milhões agora mesmo, mas se você não tem nenhum desses carros, você pode comprar eles por 1 milhão, 2 milhão e vender eles por 20 um exemplo, vamos imaginar que você não tem algum desses carros aí, você pode entrar no modo leilão colocar que você pode pagar um valor máximo de 2 a 5 milhões, cada carro você fica pesquisando por 5 minutos, eu tenho um certeza que vai aparecer no mínimo uns três carros ali, aí você pega esse carro e vende ele mais caro, mas é bom você olhar o nível de raridade que o carro está no momento que você está pesquisando, por exemplo, se nessa semana, no evento sazonal, na loja do Tom, tem um carro que está nessa lista, então provavelmente vai ser muito fácil encontrar ele e o preço dele vai cair, então é melhor você segurar ele e vender ele em um outro momento, você vai ver que esse método é muito mais divertido do que ficar fazendo glitch, e uma dica que eu dou para você, sempre faça os eventos sazonais, mesmo que tenha algum carro que você não gosta dele. Porque geralmente tem um colecionador que vai querer pagar 20 milhões nesse carro aí que você tá descartando. Então confere a lista aí dos carros mais raros para você vender por 20 milhões agora mesmo. I just wish what she knew.